Não tem pedida, não, sim, Aí é. é. é. é. é. é. é. a entrada aí do Vai bombado demais. Ó, é. é. aí, é. é. o, o, o Julinho de né? Antu... Antu... o Geraldo aí, ó. Zé Geraldo. Zé Geraldo. Zé Geraldo. Zé Geraldo. Zé Geraldo. Zé Geraldo. Zé Geraldo. do Olha o aranha o que é o aranha o que é é o que é o é é o Luizão. Não, que, Luizão. Luizão, que, Luizão, que eu Andava com uma Esse cara que cara é é o que é que um. Vocês o que é lá da Mato né? Não, tem terreno lá. Sim, o tudo é Como é que fala -se seu pai? o meu pai é de lá, esse da... da... ah, é bem ah, ah, então, é. pai foi de Hoje vindo, ele da. Mulher do do É, não, você é então, ué. é possível. O é o é pedreira, o Itaquil é É possível da Zul. é o João Rodrigues, não, não costa, mais né? dia? é Que isso? Ah, vai chegar muito senhor Tá aqui. Tá, tá, tá, Vamos é. guardar. É. Ó, prima segunda é chegando gente aí. Tá chegando ali, ó. Mãe dela, Sabe que meu pai? Sei lá, rapaz, que cara mudou muito. Eu vim a dou para o da Não, tem que tomar lá o Nenzinho. Por lá Não. é O é é, seu é. Lá na primeira, por não. Ele ele O que, que que é que ah, é que esse dia hoje dia, na é, a que é Eu passei. Eu passei dobrar, sabe? Eu passei dobrar. Eu, eu, eu, eu passei para dobrar, Aí o que ele faz? O que faz? Aí o o que ele ele faz? Não é, no eu eu eu não é, vou... não é, não é, vou... não é, não é, não é, não é, não meu não não não é, não não é, não não é, não é, é, é, isso não para é, não não é, não não Todo mundo recebeu esse vídeo Todo mundo já deu. Oh, oh, oh. eu eu de eu eu eu escreveu? Escreveu? Escreveu um Seis anos. muita Adeus pro escreveu não escreveu pra todo mundo. Muito! É, olha Muito! Queitado! ser madeira boa! não tem Não ser não tem wi-fi aqui, né? Tem que sugerir pro homem, né? Cada chá é bom pra ele lá que como é que é show mesmo esse é Fernando é. do terra do doce. Terra do doce. Eu Amendoim. Amendoim. Eu vou comer um pedaço. Comer um pedaço. Ô Nelly. Não, não, só um. Vai ou não? É grande. O pedaço é grande. É só a pedaço. Aí? É. Aí, é de Aí, ó. Tá bom. Vai. Ô Maria. E que ela, é o Ela delícia! Ela é delícia! delícia! uma delícia! né? é é o não sei não sei não sei não sei não não sei Eu não sei Come É um bugasse. É bugasse. Olha que foi. Agora que ela vem. Tudo bem? Você é famoso não tem mais dinheiro. É esposa. que Rosa em formiga. Ela é de formiga, essa É. que um vendedor. Tá bom comer? Eu queria eu queria que o Ronaldo filmar é? Filma o encontro dela com o Ronaldo. É esse cara é Pedro, é, doutor Pedro. É, não. Né? Vale nada. Foi meu colega de, de, de direito. É. Nós estudamos juntos. É verdade. Tá bom? Bom. Ô, Pedro! Ô, oh, Pedro, bom. você. É, ser... se você... Diga! O pode... ah, que você tá arrancando? Depois você me, depois você me oh, filma. Ah, que legal. Cadê a velha? A velha não veio. Chama ela, liga pra ela, manda <risos> vir. Vamos que na uma é foto da camisa. do Cruzeiro, ou eu, isso, eu aqui ah, ah, aí, Oh. É, espera, espera vou... <risos> É que era o piloto da Kombi, né, <risos> que Você <viu> <risos> ah, ah, tem que Já perguntei, um tempo. tem as coisas, aqui, ó é. ah, Os caras aí só tem tamanho Se tem não você tem medo, não. <risos> <Cê> vai ganhar <risos> é. é mesmo que tarde, vocês Jogam que primeira Quem que é eu? <risos> <risos> <risos> só tem direito. Ah, camisa, pero... Ele virou a folha agora, que Azul é Azul A Ele emocionado, está emocionado, desde ontem, desde ontem, desde, um colega de turma, nossa rapaz, olha ali, parece um menino, parece um menino, A professora Marilda, olha é o nosso diretor. Ali, é é Ele é motorista. O Lívio. Esse é o Olívio. <risos> 今の動画も撮る yeah. yeah. yeah. Também. Agora eu lá dentro do colégio. Parabéns. tem uma cofeira até a Vamos gente A eu vou ter o senhor naquela época, oh. faz 20, 30 anos, né? 20 anos vezes, sei lá. Depois você é, não quis, vai. É, não é complicado. Agora eles estão prendendo os corruptos, a gente Não, não é os corruptos, o senhor não é corrupto. Não, quero, que não Também, né? Não tem nada a favor do que conta é para artista, mas uh, se ele saiu o é merecimento sobre as coisas de vida, sabe que? se ele foi preso que mereceu, se saiu que mereceu também. Né? Dizer que ele teve conta do disso também não é, pra mim não Isso. Eu estou super alegre, super feliz de estar com vocês. Mas vamos também passar isso, passar bem. Essa situação é que tudo quanto mais, melhor. O Renato, Renato! O Renato. Renato! O Renato! <risos> eu, eu, eu sou é, é um ele tá chorando. mim. o Ronaldo tá aí pra reunir a turma. Por quê? fomos em março do ano passado. Com aquele frio, aquele grupo frio, ninguém falava, nunca marcava data, falou: não, vamos dar um jeito de marcar em França, e hein, por, quem puder vai, porque se não fizer isso, nós não, não, não conseguíamos reunir a turma, né? Aí eu estumei o Ronaldo, tem mais tempo, estumei, costumava, então dá um jeito, porque aí eu achei que o grupo ia acabar, eu não parecia ninguém, o povo nunca mais falou em data, nem nada, de encontrar quando falavam a data, eu nem dia, então não dá nada. Falei, Ronaldo, se você tem mais tempo, vamos dar um jeito nisso. Então eu, a realização desse encontro é graças ao Ronaldo. Ele tempo, ele durou e foi atrás. Por fim, eu, eu, eu até desanimei do grupo, não estava nem impondo nada, para ver que eu subi do grupo, você para cá. Porque eu estou perdendo tempo, né? Não está nem, tá nem dando bom dia mais no grupo. Mas não foi o só, só que eu ligava para ele, o Ronaldão, um jeito. O, G, o Ronaldão sempre no telefone. Ronaldão, vamos ver a sua de por, por por, por, Porque como é que faz? Então, a partir desse encontro, esse dos outros vai ter mais gente. por anima mais. É né, Porque ele vai é estar desanimado já. Não, mas agora, um ano e meio ou mais, já sempre. É. O povo fala nada de nos encontrá o pessoal da outra, de 80, encontrando duas vezes por ano, tudo o máximo, gostando de filmes, tudo mais aí, ó, parada ali, ó. fazer força de força, a vai encontrar mais vezes, né? Parabéns, cara! Parabéns, Parabéns, Parabéns. Sola, agora fala o paraíso. O... Fala, o viu? Aproveite, que lá no cara! aqui É um dia que eu estou sempre fora, eu morei também. É, no almoço era arroz, feijão e batata. Na janta, batata, arroz é, e feijão. Tenho... No começo do ano, quando não tinha vindo a verba do governo ainda, era arroz, feijão batata. Batata doce da horta lá e carne de porco. E até hoje eu faço, às vezes quando, à vontade eu faço. então eu caio em torno, é já isso para É bom demais, vai cair em torno. Mas o meu agarrão não jogar na bandeja? Mas aí depois vem a rua. Ela não na a bom, A Arroz de é bom, porque ele, ele é tava espumadeira e a espada. Quando ele o a espada. Certo, gente. Foi complicado, eu também ajudei a participar um pouquinho de, pra, de chamar né, todo mundo para participar aqui hoje, não, esse final de semana. Na Mas eu tenho a certeza que foi, foi, foi plantada uma mais semente mais muito mais forte, mais forte esse ano. E para, com certeza a gente vai fazer aqui passei. mais fortalecido e já de louco de para de marcar de a de data de do ano que vem. Local, as coisa então, para ser o mais rápido é possível. Quanto mais, mais gente. É. E depois de mora mais longe, né? Pra gente programar com descendentes para eles poderem. E muito trabalho com os espertos lá de. de. Falei pessoal, infelizmente não dá. Eu trabalho na prefeitura aqui e tem para Mas a gente vai entender bem vai bem. Marca bem. Marca bem. bem. Marca bem. Marca bem. Marca bem. Marca bem. Marca bem. Marca bem. Marca bem. Marca que aposentar. que muito obrigado, porque nós, nós estamos novos, eu estamos trabalhando demais ainda. Com nós entende aí, vamos aposentar na terra. Daqui 40 anos. Vai ser tempo é, ainda. 40 20, Mais 20 anos eu trabalho aí. Mais 20 anos, eu vou aposentar, mas tem Renato, agora o Ronaldo.